Como gerar renda extra sem precisar trabalhar mais para isso? Sei que você deve estar pensando que isso é até um certo ponto contra-intuitivo. Provavelmente você foi criado, assim como eu, em um cenário em que para ganhar mais dinheiro você precisa trabalhar mais para isso. E hoje, no vídeo, nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar que não precisa. Você pode gerar renda extra, você pode colocar grana no seu bolso sem precisar trabalhar mais para isso de uma forma lícita. Eu sou Elias Leles e aqui no nosso canal nós te ensinamos como é possível gerar renda extra. Utilizar um limite do seu cartão de crédito e seus gastos do dia a dia. Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo se fizer sentido para você. Então, vamos lá, como que você gera renda aí sem precisar trabalhar mais para isso? E aí eu te pergunto, você faz compras para a sua casa, itens de higiene básica, itens de produtos de limpeza? Você abastece o seu veículo? Ou se não tem veículo, você utiliza o Uber para deslocamento? Você sabia que através desses gastos que você tem no seu dia a dia, seja produtos de limpeza, higiene básica, ou mesmo deslocamentos ali, né? Seja abastecendo seu veículo, utilizando o Uber para se deslocar, são formas de que você pode aí utilizar de forma estratégica esses recursos, esse, esses é, essas ações né, que você faz aí, essas formas que você usa aí no seu dia a dia para se locomover, para sua sobreviver, comprar coisas para sua sobrevivência, são formas, são meios que você pode utilizar para estar tá gerando renda. Como que você faz isso? As compras do seu dia a dia, você consegue fazer isso comprando itens, produtos de higiene básica, produtos de limpeza, através de promoções que ocorrem através dos programas de fidelidade, tanto os bancos quanto as companhias aéreas, em parceria com diversos marketplaces, lojas, grandes redes de lojas do país. Quando você faz essas compras nessas lojas, através desses programas de fidelidade, você acumula pontos ou milhas, que depois você vai vender e vai colocar grana no seu bolso. Então veja que é uma ação que você já faz no seu dia a dia, que é comprar algo para a sua sobrevivência algo que você precisa para sobreviver, porém hoje provavelmente você já faz de uma forma muito automática, você vai no supermercado, compra esse produto, no mês que vem volta ao supermercado e não ganha nada com isso. Com esse conhecimento em mão, o que você vai fazer? Você vai comprar de forma estratégica, você vai aproveitar essas compras que você tem no seu dia a dia para estar tá acumulando uma grande quantidade de pontos ou milhas para depois se transformar em renda extra. E através do acessimento do veículo, você vai aproveitar oportunidades que existem é, a partir aí da, dos programas de fidelidade dos postos combustíveis e parceria com programas de fidelidade das companhias aéreas onde eles nos oferecem aí uma uma grande uma, um, a, nos oferecem alguns meios que nos possibilitam aí ao você ser o veículo acumular pontos acumular milhas e depois gerar renda extra com essas milhas isso sem ter que gastar nada mais para isso apenas fazendo algo que nós já fazemos no dia a dia e sem que você tenha principalmente que trabalhar mais para isso então esses são apenas alguns exemplos de como você pode aplicar isso no seu dia a dia, gerar renda extra de forma lícita, sem precisar trabalhar mais e, principalmente, sem que você tenha que gastar, sem que você tenha que investir mais para isso. Então, são formas que podem te possibilitar aí, ter maior tranquilidade financeira, ter maior conforto, realizar seus sonhos e sua família. Então, essas são as formas que você tem, apenas algumas das formas que você tem para que você consiga aí é, gerar essa renda extra sem precisar trabalhar mais para isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos e fique ligado ao conteúdo do nosso canal. Todos os dias nós trazemos conteúdos, dicas, informações aqui de como você pode gerar renda extra utilizando o limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Por isso mesmo, se ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo.